Salve pessoal, bom dia, vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Ferres, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou pedir licença para vocês para falar de um outro assunto, um assunto que eu gosto muito, né? que é brinquedos também, toys, que tem a ver com a questão social também, porque no final tudo que a gente faz a gente acaba... É, tocando nesse assunto né, e fazendo para as pessoas que a gente gosta também, sempre pensando no próximo, além de fazer as coisas que a gente gosta, pensando no próximo. E eu vim aqui hoje apresentar para vocês uma iniciativa que teve de várias empresas, vários amigos, que foi um boneco, um boneco feito da minha pessoa, né, um boneco meu, do Dashlógrafo do Gueto. E no comecinho fizeram um boneco pequeno, juntaram quatro empresas, né, e a Porcovelha, a minha empresa, foi distribuir, e depois a gente fez um boneco Jumbo, Tá bom, um boneco grandão. Esse boneco jumbo, o pequenininho foi esse aqui, ó. Que a gente já mostrou, né? Já abriu para venda, tá lá no site também. Vem com chaveirinho. Foi feito pelo pessoal da resinagem, né? A produção dele, a embalagem foi feita pelo pessoal da Spectóis. Então, assim, foi a união de várias empresas. Quem esculpiu foi o Tadeu da Seven Dust. Então, assim, teve várias empresas que se juntaram num traço bem bacana aqui, né, mano? De um, de um cara que eu pensei assim, que é, não ia, né, é, participar tanto da, da, do trabalho da gente, no final acabou participando. Então eu fiquei feliz de ter todos esses, esses artistas aqui aclopados comigo, beleza? E no final... Ah, quando eu já tava fazendo a produção do João Gordo e tal O pessoal resolveu fazer uma surpresa para mim E se juntou a resinagem Se juntou a Espectoys Que fez a, a Escupil E fizeram um boneco Jumbo Até o Zé lá da ferramenta Tudo deixou de cobrar a ferramenta Porque eles queriam que esse boneco saísse assim Como se fosse um presente para mim Então fizeram, olha isso aqui pessoal <risos> Olha isso aqui ó Esse aqui já foi pintado pelo Tadeu Certo? Da Seven Dust Ó Olha só isso, né? Pintado pelo Tadeu. Então, assim, uma coisa que a gente não imaginava de jeito nenhum, né? Que eu não imaginava ter um boneco desse tamanho ainda, né? Mas o Tadeu escupiu, fizeram em vinil, fizeram a ferramenta, fizeram tudo, só me mandaram pronto, né? Falaram, ó, tá aqui, ó, agora você desenvolve ele aí, tá pronto, você vai fazer a pintura, corre atrás da pintura. Então fizeram um mostruário pra mim, que tá lá na minha casa, e a partir do mostruário eu pedi pro Tadeu fazer essa pintura aqui, ó. Certo? Então, o Tadeu fez a pintura. Aqui tá os adesivinhos, né? Da Seven Dust, da Comic Zone. Seven Dust é a empresa do Tadeu que pintou, né? A Comic Zone, ó, tem Fugitivos da Fema, tem um da Sul. Né? Meu, tem a porcovelha aqui também, ó, Os adesivos também. Aí ele pintou o tênis, fez bonitinho essa versão. Então, assim, a gente vai ter esse boneco aqui para vender em duas versões, né? E por que, que eu tô fazendo anúncio aqui no vlog? Não só lá na porcovelha não só na empresa de brinquedos. Porque eu decidi reverter a venda desse boneco para ONG Interferência, tá? Vocês sabem que uma média de uma criança lá na gente tem um custo de 250 reais por mês. Então eu vou colocar um boneco desse aqui para cobrir essa criança um mês lá, tá? Para quem comprar o boneco poder ser revertido para lá. Já que eu ganhei de presente a ferramenta, já que a pintura foi tão baratinha, os caras cobrou só, mano... Mão... Praticamente mão de obra, desculpa, praticamente mão de obra cobraram, né? O pessoal da resinagem fez uma versão também que eu vou mostrar pra vocês. Então nós vamos ter três versões e vamos ter mais alguns brindes junto com esse boneco. Tá, pessoal? Ó, de vinil, beleza? Aqui tá o demônio de Frankfurt. Eu colei aqui porque eu quis, mas você pode colar aqui também, ó. Aqui vai ter duas opções de adesivo, tem um capão pecado também, beleza? O adesivo vai vir à parte, quem vai colar são vocês, ó. Eu não tenho nada a ver com isso, vocês se viram aí pra colar. Vai vir uma cartela de adesivos assim, ó. Onde você vai poder escolher o um adesivo. Você vai pôr o livro Demônio Franco, o Capão Pecado. Você vai pôr a Comic Zone no meu boné. De repente você quer pôr aqui no boné a Seven Dust, O Fugitivos da FEMA que é a minha banda punk. né? Ou a porco você coloca aí. Ó, você coloca onde você quiser. Eu venho segurando o símbolo da porco que é o porquinho. Certo? E o livro. Beleza? Eu coloquei vários aqui. ó, Enchi a jaqueta todinha. Como eu uso essas jaquetas, o Tadeu, ele pintou a versão da jaqueta meio marrom também, mano, que eu achei muito legal, eu tô mal feliz com isso aqui, você imagina, né, ó, tô até com o mesmo um bonezinho, né, aí você pode colar o livro aqui também, como eu falei, vai ter os adesivos aí, ó, você coloca o livro, coloca o livro aqui, coloca o livro na contracapa aqui, na, na, nas minhas costas, onde você quiser, beleza, e o boneco tem uma versão da resinagem, essa versão da resinagem também é limitada, ó, você pode ver que essa, essa ficou mais sofube, né, Ficou mais japonesa, assim, aquele estilo japonês, né? Porque o pessoal da resinagem, eles têm um estilo mais internacional. O Tadeu tem um estilo nacional, fica parecendo bem brinquedo, né? Aqui fica parecendo um brinquedo, mas meio sofúbio, meio brilhante. A, por... a barriguinha do porquinho, eu aqui, ó. Como ficou legal. Essa versão ficou incrível. Essa versão também é assinada pela resinagem, ó. Essa aqui, por exemplo, é a 8 de 10. Então a gente tem só 10 peças, sendo que duas dessas já foram vendidas na Comic Con. Tá bom? Na CCXP foi vendida duas. Então tem só oito peças. Beleza? Dessa aqui tem mais um pouco. Acho que tem dez. E dessa aqui também tem dez. Eu vou conferir ali. Porque a produção foi dez, mas acho que lá em casa pegaram um. Já roubaram um lá em casa. Então ficou uns dezenove só dessa versão. Beleza? Pra venda. Quem comprar vai estar tá fortalecendo o Interferência, porque a venda vai toda pra lá. Eu Acho que o único interesse de eu ter um boneco meu é poder fortalecer alguém. Né? E vai vir com essa cartela. Beleza? Com os adesivos. Vai vir com o Capão Pecado autografado. Certo? A gente comprou um pouquinho lá da Companhia das Letras. Essa é a última versão do Capão Pecado. Corrigida por mim também, né, mano? Um trabalho lindo da Companhia das Letras, bem de bolso também para você levar pra qualquer lugar. E é o mesmo livro que eu carrego aqui, ó. Certo? A mesma capa, tudo. E vai vir também um pin, o datilógrafo do Gueto, ó. Certo? Nessa cartela aqui, bonitinha. A gente tá comprando só plastiquinho pra pôr agora. Ó, vai vir esse pin aqui, esse desenho do Cláudio Fortun. Tá bom? Eu sempre fico é, lisonjeado com tanta gente em volta, né? Com tanta gente de qualidade. Começou tudo nisso aqui, ó. Um desenho que eu encomendei o Leandro Siqueira. O Lê Siqueira, certo? Tá aqui a assinatura dele, ó. Começou tudo aqui. Eu pedi pra ele fazer um desenho. Aí do desenho eu fiz esse bonequinho aqui. Fiz um chaveiro. Depois fiz o um bonequinho. E aí os caras resolveram me homenagear, né? E baseado no traço do Le Siqueira, os caras pegaram e fizeram o boneco, ó. Então eu mal feliz, além de um boneco, são três versões, tá bom? A gente vai pôr na, na loja da Porcovelha aí. E na loja da Porcovelha, na loja da Onda Sul, na verdade, né? A Porcovelha tá dentro da loja da Onda Sul. Eu vou deixar o um link aí embaixo e tá? tal. Vai ter uma caixa parda para esse boneco, tá? Com assinatura lá, com o nome bonitinho. Vai vir uma caixa parda. Não fizemos uma caixa colorida para não aumentar muito o custo, porque a ideia desse boneco é pagar um mês das crianças lá. Então, além de você ter o boneco, toda vez que você olhar para ele e falar, pô, eu comprei esse aqui, comprei o livro, ganhei o pin, ganhei os adesivos, tudo, e ainda fortaleci um mês de, de, de, de luta das crianças lá, com educação, com cultura, com arte, com nove arte-educadores, beleza? Almoçando todos os dias, recebendo cesta básica, ou seja, um boneco aí beneficente. Já que eles me deram esse presente, né, quero agradecer a todo mundo aí da resinagem, a todo mundo, mano, né, que. que da, da, da Faveiro também, que, que me ajudou, que fez a ferramenta barata. Ao pessoal da Spectoys que fez a escultura também. Ou seja, todos esses parceiros aí, a Seven Dust também, que, oh, meu, esses quatro queridos aí que resolveram me dar esse presente. Então eu vou retribuir o presente, vou passar pra frente de uma forma bonita, tá bom? Então eu aguardo vocês lá no site, vou colocar em pré-venda. São só oito peças desse aqui, como eu disse, da resinagem, e mais umas nove peças de cada. Tanto dessa pintura maravilhosa aqui do Tadeu, como dessa aqui também da Seven Dust do Tadeu. Tá bom? Espero vocês lá. Um abraço, pessoal. Valeu.